marquesão uma marca de 70 anos de tradição, está com um novo diretor comercial, que é o Luiz Tambor, e vai conversar com a gente agora. Luiz, você vem de um setor nada a ver com agrícola, né? Como é que você espera agregar? Qual é o desafio? É, depende como a gente olha né, para o momento. Eu acho que 23 anos de indústria automobilística. É, traz assim, uma bagagem bem interessante para um setor hoje que é um dos pilares aí da economia nacional não é? e que está passando por um momento é, nunca visto de crescimento, de busca de cada vez mais de eficiência, de produtividade e melhor ainda, é, alcançando não é? cada ano aí, novos, novos recordes nesse, nesse patamar que, de produção e de, até na exportação. É, a expectativa, obviamente, é grande. Não é? A ideia é trazer alguns processos, algumas melhorias e, por que não dizer também, não é? abrir aí novos horizontes para um setor, que é o setor de implementos agrícolas, onde a Marquesan já é líder há muitos anos. Não é? e se abre ainda para novos caminhos aí para o futuro, então é muito assim, gratificante e desafiador e ao mesmo tempo estou bastante contente com essa oportunidade. O que a marca está projetando para esse ano? É, para esse ano a gente está alinhados aí com as previsões do setor, não é? existe uma previsão de crescimento do, de ordem de 15%, para a safra agrícola e acreditamos também que para o setor de implementos deva acompanhar esse crescimento. A Marquesan vem para a Cotrijal 2017 com toda a sua linha. Não é? Já somos é, há muitos anos líderes na parte de preparo de solo e no plantio. É, e a expectativa é grande, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, de crescimento também para nós, inclusive acima desse número no estado. Uma das marcas da Tatu Marquesan é de que é, se prepara desde, o, se vende né, implementos desde o preparo do solo até a colheita, né, isso que a marca sempre enfatiza. Cita alguns dos implementos que estão disponíveis para o produtor que ainda de repente não conhece ou que tem só uma plantadeira, mas não sabe os outros que estão disponíveis. É, pois é, a Marquesan oferece soluções desde o agricultor, que chamamos de agricultura familiar, não é? Então, ele precisa de implementos de pequeno porte, então desde um perfurador de solo de pequena capacidade, uma pequena grade, um arado, não é? a plantadeira, como você falou, mas passando por todas as fases. Então vamos desde a agricultura familiar, como eu disse, até a agricultura de grandes extensões, não é? temos plantadeiras de muitas linhas, e também na parte de manejo de solo, de preparo de solo, a grades, por exemplo, que vão desde simples arado até grades de mais de 100 discos, né? grades de alta resistência. Inclusive exportamos né? para outros países. Então a qualidade e a robustez é, são assim, já muito co é, comprovadas da Tatu. E o mesmo se vê também nas plantadeiras, né? é, como eu falei, desde a agricultura familiar, com pequena pequeno número de linhas... É, até 40 ou mais linhas, se necessário, com é, distribuição de sementes, com distribuição de fertilizantes é, e assim por diante. Luiz, muito obrigada pela entrevista e seja bem-vindo ao Meio Agro. Muito obrigado e que agradeço. Um abraço. Eu sou Elisa Malicheski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.